Esse vídeo é uma resposta ao canal Meteoro Brasil, que para quem não conhece é um panfleto de esquerda que divulga, costuma divulgar é, notícias falsas e dá opiniões absolutamente equivocadas, e que falou, falou sobre a minha entrevista para Flow, em que eu anunciei a candidatura do Danilo Gentili à presidência da República. Então vamos lá, antes de continuar esse vídeo, claro, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, entrar no Clube MBL e ajudar também a formar o nosso jogo Gado Combate, em que você vai utilizar as habilidades do gato para, ah! para jogos de carteado. Muito bem, vamos pro vídeo. Tá nos nossos planos, inclusive, iniciar o processo pra formar um partido político. Eu acho que nós precisamos disso, porque a gente viu que dá pra fazer muita coisa sendo independente dentro dos, dos partidos políticos, mas tem um limite. Né? Então, se a gente quer, por exemplo, ter um candidato à presidência da República, a gente depende muito da boa vontade do presidente do partido político pra lançar esse candidato à presidência da República. E se a gente tem um partido político próprio, não, a gente já lança por nós mesmos. Eu só queria fazer um comentário que ele parece que entrou para política, mas ele ainda não sabe o que é política, né? Ele, ele tá estranhando, ele acha difícil ele ter que conversar com os outros, negociar com outras pessoas, isso, isso já mostra a, a, a mentalidade da pessoa que tá ali conduzindo Tá ali exercendo uma... Em nenhum momento eu falei que não tem que conversar Não tem que negociar com outras pessoas Mesmo porque eu sou o deputado mais produtivo da Câmara dos Deputados Segundo a consultoria especializada Mas dialoguei com partidos de esquerda Com partidos bolsonaristas Não sendo nem de um lado nem de outro Aprovando relatórios e projetos de lei né? O que eu disse é, foi que nós para ter um partido político próprio Podemos lançar as candidaturas Montar toda a chapa né? Isso não envolve diálogo né, com o um partido Não é uma questão de diálogo É uma questão de montagem de chapa você só monta a chapa se você for o dono do partido político você só escolhe quem é o candidato para uma eleição majoritária se você é dono de um partido político né isso não envolve diálogo não envolve política né então mas eu entendo né a maior parte das da, da, eu como presidente da comissão de educação sei que a maior parte dos alunos do ensino médio saem sem capacidade de interpretação que é o caso desse sujeito claramente quem será que o Danilo Gentili se parece mais eu pensei instantaneamente no Zelensky né impossível dada a atual conjuntura mas eu gostei desse paralelo comparando com a piada que era Bolsonaro, né? Não. É, de piada presidente, né? O, o problema é que o, o Danilo Gentili, a diferença é que o Danilo Gentili faz piada. E o Bolsonaro era a piada. É a piada. Agora, a atuação do Danilo Gentili nas redes sociais, puxando pra política, isso desde a época do CQC, né? Que ele, ele esteve no CQC há muito tempo. Ele gosta, se tornou um crítico, e a gente tem visto que ele tem aí uh, se dedicado muito, tá certo? Ele meio que rompeu também com o bolsonarismo, né? entre aspas, né, assim como o próprio MBL, entre aspas, né porque eu acho que é no segundo turno essa turma não me engana em quem eles votam, mas enfim rompeu entre aspas, meu amigo o tanto da minha atuação de fiscalização e controle, e aí você já mostra o completo desconhecimento é, desse sujeito em relação ao trabalho da Câmara dos Deputados né? o tanto de escândalos né, em relação do governo de Jair Bolsonaro, eu fui o relator da auditoria do cartão corporativo de Jair Bolsonaro, o cara é fã né, o rachadão, todas as notícias que tem saído agora, tudo fui eu que relatei, encaminhei, trabalhei junto ao Tribunal de Contas da União me opus ao candidato à presidência da Câmara de Jair Bolsonaro, denunciei todas as... Uh, o autoritarismo nós rompemos com o Jair Bolsonaro porque fomos convidados a uma manifestação para a defesa de fechamento do Supremo e Congresso Nacional por parte dos filhos de Jair Bolsonaro, e desde então nós temos denunciado sua corrupção, seu autoritarismo então, é, rompeu entre aspas assim, pelo amor de Deus, é uma, uma tentativa de de forçação de barra e nos vincular né, ao Bolsonaro, o Bolsonaro enfim, o promotor bolsonarista fez uma operação de busca e apreensão contra o MBL, tentou prender gente do MBL isso foi até agora assunto de uma série aí da Globoplay que mostrou que não tinha absolutamente nada contra a gente que o promotor só agiu porque era bolsonarista, e o sujeito querendo colocar pecha na gente de que ah, no segundo turno a gente sabe que eles votaram, não, a gente anulou e, e, e, e pagamos o preço por anular né? os bolsonaristas nos atacam até hoje ah, o Lula ser candidato, o Lula ser presidente é a culpa de vocês e por aí vai então assim, uma visão absolutamente rasa superficial de quem não entende o trabalho da Câmara dos Deputados, de quem não acompanha a minha atuação, a atuação do Movimento Brasil Livre e quer opinar sem ter fundamento nenhum. Mas tem um comentário aqui que eu acho importante até ressaltar o que você já falou, qual é o preconceito com a profissão do comediante e não tem absolutamente nada a ver com isso tá? Absolutamente não tem nada a ver com preconceito nada. contra os comediantes, mas é, o que o Tássio acabou de falar agora há pouco. Tipo, fazer política exige um rol um de habilidades ali, de organização, de interesse social, né também tem essa, e não interesse de minorias, mas sim de toda a sociedade, que o Danilo Gentili não tem, né não tem experiência com organização social, movimentos sociais, nada do gênero. Se você se propõe a ser um político, você vai ter que deixar de lado isso. Né? Você não vai entrar na política pra fazer comédia. Quem o Bolsonaro representa? Quem o Danilo Gentili representa ele é uma pessoa preparada não eu não sei pode ser que seja melhor que o bolsonaro porque para ser melhor que o bolsonaro também não não precisa muito mas levando em conta as suas manifestações as condenações que ele já tem pelas Péssimas piadas, ou piadas de péssimo, tipo piadas preconceituosas, piadas que agridem, Então, assim, se ele é, na minha opinião, incapaz de fazer um humor decente, não acho que ele vai ser capaz também de, levando essa mentalidade, exercer um cargo público de tamanha relevância quanto é uma presidência do Brasil. Olha só, eles entram em contradição em menos de dois minutos, né? Primeiro, a menina diz que é, não tem absolutamente nada a ver com ele ser comediante. Depois, o sujeito diz que é, se o Danilo Gentili, né, é incapaz de fazer piadas, faz piadas de péssimo gosto, faz piadas ofensivas é mal sucedido em fazer piadas logo, se ele levar isso a política ele vai ser um mau presidente. Primeiro que o Danilo Gentili é o um comediante de maior sucesso no Brasil tem o talk show mais assistido no Brasil tem os shows mais lotados do Brasil né? Então se você não gosta do humor do Danilo Gentili, sinto lhe informar que a maior parte da população brasileira gosta e é fã. Então, é o seu rostinho politicamente correto, né? Das piadas que não podem ter ofensas nenhuma, das piadas que é, precisa ter a patrulha do politicamente correto, que para mim isso aí não é nem humor, isso aí é panfleto, isso aí é discurso político né? então é, não me venha com essa e um outro ponto é que é, o Danilo Gentili, como eles mesmos falaram no Twitter, se posiciona muito mais politicamente do que em relação ao humor né? demonstra suas posições políticas, demonstra sua coerência política, é um sujeito que fala e que entende e que lê sobre política não é de hoje, conheço ele desde 2013 desde aquela época, ele já se interessava já lia, já se aprofundava sobre o assunto então, mais uma vez, um sujeito comentando sem saber absolutamente nada sobre quem ele está falando. Eu admito que uma parte de mim ainda teme que o antipetismo renasça de alguma maneira, né? dar espaço para esse tipo de coisa acontecer. Não, e vai, e vai renascer. O antipetismo é tá, tá intrínseco na mídia. O Medo e Delírio tem esse cortezinho que mostra o que aconteceria se no momento que o Bolsonaro elogiou o Ustra, né, homenageou o Ustra, se a gente tivesse parado ele, né, se a gente tivesse refletido sobre o impacto de você elogiar um torturador da maneira correta. Precisava ter sido caçado quando ele fez aquilo. Aquela homenagem dele era digna de decoro, de quebra de decoro parlamentar. Mas né, foram, foram deixando, foram deixando e o monstro cresceu. Assim, não sei se vamos repetir esse erro. Agora, eu, assim, talvez em 2014 ou 2015 eu daria risada de falar de Bolsonaro presidente. Então eu não vou rir hoje uh -huh. dessa piada do Danilo Gentili. Não importa se é militar, se não é militar, se tem estrela no peito ou não, tem que condenar pelos atos antidemocráticos. Aí já que eles quiseram né, misturar Danilo Gentili com atos antidemocráticos, sendo que ele foi um sujeito que mais condenou, uma das figuras públicas mais conhecidas que condenou. Cenário, né, a invasão aos três poderes etc. e etc mas é bom, eu gostei do final, eles falaram não vou duvidar, não vou levar como piada e é bom que eles levem a sério e é bom que eles tenham esse receio, porque vai ser uma candidatura competitiva sim, vai ser uma candidatura com um, um programa de governo sério sim, que nós estamos construindo desde já, agora, vai ter humor vai ter ironia, isso existe desde o Senado Ateniense né? a, a ironia, a provocação no debate político, Existe desde sempre e tem que existir, faz parte, instiga o debate e nisso o Danilo é muito bom. Então, que ótimo que o Meteoro esteja levando a sério a candidatura do Danilo Gentili, apesar de falar um monte de notícia falsa sobre ele, estão levando a sério a candidatura e estão com receio do Danilo Gentili porque, ah, ele não é um sujeito que tem empatia pelas pessoas, ele é não é um sujeito que sabe tratar as pessoas assim. A crítica é absolutamente rasa superficial, ninguém quer dizer absolutamente nada porque não tem fundamento em fatos.